Olá, boa noite a todos e todas. A TVFPA recebe hoje os convidados para o primeiro diálogo da plataforma O Brasil Que o Povo Quer. Essa plataforma, lançada pelo PT e pela Fundação Perseu Abramo, pretende ser, nas palavras do ex-presidente Lula, uma grande mesa de debates do tamanho do Brasil, com a intenção de construir um programa para o país do jeito que o povo acha que deve ser. Conosco temos o vereador Eduardo Suplicy, Aldaís Esposati, ex-vereadora de São Paulo e professora doutora da PUC de São Paulo. Viviane da Silva, doutoranda em psicologia pela USP. Fátima Silveira, graduada pela Unilab e mestranda da USP. É, boa noite a todas e todos, novamente. Nós vamos iniciar esse diálogo é, assistindo o vídeo da ex-ministra Tereza Campelo, que no lançamento da plataforma, na semana passada, alertou que o país corre sérios riscos de voltar a fazer parte do mapa da fome.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 de voltar para o mapa da fome, porque são exatamente essas políticas que estão sendo exterminadas no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente já pode perceber é, que os retrocessos a partir do, do golpe de 2016 têm gerado uma pobreza crescente. Voltaram as pessoas a bater nas portas pedindo comida... É, no metrô de São Paulo, a gente percebe um grande número de idosos, mulheres, homens e crianças, inclusive, também pedindo é, ajuda para poder comer. Eu gostaria de começar a nossa conversa é, falando com a Fátima, que fez uma declaração belíssima no dia do lançamento, elogiada por todos, citada pelo ex-prefeito Fernando Haddad, como a mais emocionante na descrição de políticas públicas e de como ela agiu na, na sua vida. né? Fala um pouquinho para a gente, Fátima, porque você lá naquele dia enalteceu muito a importância da pessoa ter o direito a ter o que comer. É, historicamente, a fome é um dos maiores problemas que, a, que o Brasil tem enfrentado. E já na década de 50, eh, o Josué de Castro, um importante intelectual brasileiro, eh, fez todo um esforço de desnaturalização da fome, porque nós tendemos a, a achar que é um fenômeno natural. E ele fez todo um projeto de, de demonstrar como a fome é uma consequência de ações políticas e como ela pode ser revertida. né? E isso a gente pôde assistir no Brasil na última década, quando nós pudemos sair do mapa da fome, enfim, é, mas o José de Castro também falava que o primeiro direito do homem é o de não passar fome. E isso é, o do, é um dos principais legados, eu acredito, de todas essas políticas públicas que o Brasil vivenciou na última década. É, infelizmente, a fome volta a assombrar a sociedade brasileira, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis... É, e isso por uma série de retrocessos, é, cortes no programa Bolsa Família, cortes para quem mais precisa do Estado, né? é, o desemprego, enfim, o um programa de aquisição de alimentos, mas é importante que nós é, não aceitemos esse retrocesso, porque a dignidade da pessoa humana começa com o direito mínimo a ter uma alimentação digna e os mínimos de condições de existência. Né? Obrigada, Fátima. Viviane, você que participou da nossa pesquisa aqui da Fundação Perseu Abramo sobre as periferias e, e como que é essa vivência, né, queria que você comentasse um pouco é, qual é o impacto dessas políticas sociais nas várias periferias que nós temos no Brasil. É, boa noite a todas e todos. Né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa com vocês. Bom... É... A gente, durante a pesquisa, né, teve o cuidado de tentar, na amostra, é, uma parcela significativa que, fosse si, que tivesse sido atendida, né, o beneficiário, o ex-beneficiário, de alguns programas de transferência de renda. Bom, é, a, na nossa entrada a campo, né, a gente pôde perceber que, dentre o do grupo dos beneficiários do Bolsa Família, né, estava a segunda parcela, não a mais pobre, a menos pobre. E, de alguma maneira, era muito importante para a construção da autonomia das mulheres. Né? É, e acho que esse é um debate muito bem feito né? pelas análises qualitativas sobre a importância da mulher né? como titular beneficiária do programa. E, de alguma maneira, né, a gente percebia que essas mulheres davam conta de enunciar como que o programa Bolsa Família havia favorecido ao processo de autonomia delas. né E eu acho que o programa, de alguma maneira, aproximou essas mulheres de uma noção de Estado... né e de modo que não dependesse da intermediação do homem do marido né, nessa relação com o Estado, mas infelizmente a gente entrou a campo num momento né, de grande é, crise política, né? E essa crise de alguma maneira trouxe confusão, né? Um pouco no imaginário dessas mulheres sobre a relação delas com o Estado desorganizou essa relação um pouco, né? Que estava num caminho bastante interessante, né? De é, reconstrução de cidadania, né, de entender qualquer é relação das periferias, das populações mais pobres com o Estado, né. Obrigada. Aldaiza. Pois é, eu é, acho muito interessante essas, esse começo de conversa. Primeiro, é porque eu acho que parece que emociona mais as pessoas converter a desigualdade em miséria e pobreza e não em dignidade e por isso eu queria pegar uma palavrinha chave da Fátima e por que que eu estou dizendo isso? Lembro que na vitória do Lula, é, ele lá na Paulista, ele disse eu quero que o nosso governo garanta três refeições por dia, isso para mim é inesquecível, por quê ele disse alguma coisa muito concreta e três refeições e ele falou outra palavra-chave garantia então penso que uma das coisas que incomoda profundamente quando você não reconhece a dignidade de todos é que os programas as atenções as proteções sociais vão e vêm como agora ela tocou a redução do Bolsa Família, a redução do valor de cobertura, ou mesmo na Previdência Social, ou querer reduzir o BPC. Quer dizer, é, penso que a desigualdade também resulta de nós não termos um conjunto, uma plataforma de garantias. Nós ainda, parece que entre os governantes, vivemos ao sabor da sorte. Então, eu queria trazer essa palavra do Lula no dia da vitória da eleição, a garantia de. Na hora que você tem a garantia de, você conta com. Ao contar com, você tem uma certeza, você tem uma segurança. Então, é, eu penso que nós temos aqui essa palavra-chave. Enfrentar a desigualdade é ter uma continuidade e garantias. Obrigada. No nosso lançamento, o Eduardo Suplicy esteve presente também, né? fez uma bela fala, emocionou a todos ali. E eu me lembro que você frisou que o governo Temer está descumprindo a Constituição. Fala um pouquinho para a gente como é esse descumprimento, porque fica parecendo que as pessoas passarem fome não tem nada a ver com uma política de Estado e com ações concretas. Né? A Constituição brasileira diz, no seu artigo 3, inciso 3, que constitui objetivo fundamental do Brasil erradicar a pobreza e promover maior igualdade regional e pessoal entre todos os brasileiros e brasileiras. Então, quando, por exemplo, nós vimos a projeção a lei orçamentária de 2017 para 2018 e vimos que para o programa Bolsa Família está previsto uma redução da ordem de 29 bilhões para 26 bilhões, mesmo se levando em conta um não reajuste do valor dos, do programa Bolsa Família, isto significa que no, se já está diminuindo o número de famílias beneficiárias, que era da ordem de... 14.207.000 em julho de 2015. E, no, no, durante o governo Dilma, sempre esteve ah, acima de 13.900.000 famílias e agora está diminuindo. E, com esta redução do orçamento, para o ano que vem, vai para 12 milhões e pouco de famílias. Ou seja, por isso que eu digo que ele está contrariando Ora, a, Fernanda, a Fátima aqui lembrou daquele que constitui um dos primeiros defensores do direito à renda básica de todas as pessoas, Josué de Castro, 1954, deputado federal, num discurso sobre os desníveis de renda, a certa altura ele disse, eu defendo o direito de todos, todas as pessoas receberem o necessário para a sua sobrevivência como um direito de serem brasileiros. Ou seja, muito bem recordado e as palavras da Viviane nos encorajaram. Obrigada, Eduardo. Gente, eu vou começar a ler para vocês um pouquinho aqui o que está acontecendo na nossa plataforma e aproveitar para, nesse momento, fazer um convite. Você que está nos assistindo, visite nosso, a nossa plataforma, dê a sua opinião, participe, porque esse projeto todo só vai ser válido se vocês estiverem junto com a gente, opinando e dizendo o que vocês querem e qual é o Brasil que a gente quer. Então, aqui temos um cidadão dizendo que o Fome Zero foi um dos programas mais premiados internacionalmente. Garantir a cada cidadão o mínimo para sobreviver é dever do Estado. Você acha, Vivi, que nas periferias a gente conseguiu alcançar essa meta e hoje como é que está isso? bom é, eu acho que uma coisa muito importante que a pesquisa né, que a gente participou trouxe foi a noção de imaginário político nas periferias né como é que elas entendem a condição de sujeitos políticos né e de que modo isso favorece ou não a participação bom como eu comecei a dizer na, na, no começo na outra fala o programa bolsa família tinha o potencial mesmo de fazer com que as pessoas ampliassem a condição de cidadania. Mas foi um... Assim, acho que também seria demais exigido o programa né, que resolvesse, que desse conta né, de aproximar é, a população periférica do Estado e, e fazer com que ela entendesse quais são as obrigações e os deveres do Estado. Mas um pouquinho disso o programa conseguiu cumprir. Infelizmente, né, nesse processo de desorganização política, obviamente que as pessoas também ficaram um pouco sem saber direito qual que é, é aquele processo incipiente de entendimento do, do papel do Estado, meio que ficou pelo caminho, e as pessoas agora estão tentando sobreviver né, diante dessa avalanche de informações que elas recebem, né, e de informações é, muito parciais e tendenciosas, né, qual que é de fato o valor do Estado. Então, a gente percebeu-se uma certa descrença no, no papel do estado né? mas ao mesmo tempo uma desconfiança dessa população de que algum tipo de informação estava lhe escapando né? e é, nesse processo de desconfiança sobre é, o modo como elas estavam sendo informadas né? de alguma maneira com os recursos que tinham né? e com a parca formação política né? de algum modo elas há um tempo que, é, anunciavam um imaginário político muito informado pela grande mídia, né? É, sabia também que é, era possível desconfiar daquilo que estava sendo amplamente divulgado, né? Pela rede Globo, pela internet. Então existe esse esforço, né? De tentativa de é, sobreviver diante de informações tão é, ambíguas, contraditórias, e que dizem respeito ao dia a dia delas, como cidadãos, como as de, que têm que acessar né, direitos básicos, como o de alimentação, não apenas de alimentação, como de transporte, saúde, e por aí vai. Eu já vou aproveitar, então, que ficou bem próximo aqui, uma, um comentário do Rocha Daniel. Os brasileiros mais carentes deveriam ter uma assistência mais efetiva que acompanhasse e ajudasse os mesmos. Aldaísa, como que nós vamos então, fazer a, isso? Aqui que casa perfeitamente. Não, é como nós já criamos isso desde o governo Lula e no governo Dilma. Isto é, é, as famílias do Bolsa Família, existe o PAIF, que é um serviço de atenção integral às famílias. É, claro que isto, ainda não se chegou a uma cobertura plena mas extremamente significativa. Então, isso que você acaba de dizer. Se conseguiu um pouco, embora não se conseguiu tudo. Mas é, não dá para a gente pensar realmente que uma proposta de transferência de renda, ela sozinha, ela tenha todo o efeito. Ela é uma condição que tem que ser associada a outras. Agora, mesmo neste encontro em Lisboa do BIEN, foi associada, sobretudo, à questão do meio ambiente. Isto é, você também, para poder ter a dignidade, você também tem que ter um trato digno da natureza. Não é? Então, a gente vai vendo uma aliança. Então, o Sistema Único de Assistência Social ele instalou um conjunto de atenções é? que completam. Foram suficientes? Ainda não. Mas este governo tirou todo o dinheiro federal, rompeu o pacto federativo que envia recursos para os municípios para estender essa atenção. Ele tirou, retirou mais de 99% das atenções de todos esses programas que em conjunto com a transferência de renda conseguem fazer avançar. 99%. Não é? 1, um, 2, 20. 99. É terrível. Suplicy, o Ivaldo Alves sugere aqui na nossa plataforma que era preciso tirar o Bolsa Família do controle das prefeituras. Você acha que isso é uma proposta válida, resolve, não adianta? Olha, eu com 10 Esposati acabamos de vir de Lisboa do 17º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica. E voltamos entusiasmadíssimos porque a proposta está sendo debatida, experimentada num número enorme de países. Havia representantes de 34 países, quase 500 pessoas e todos interessados. E ali vimos experiências sobre o Alasca, sobre o Macau, sobre a Namíbia, a, o Quênia, a Finlândia que está começando, a Holanda diversas cidades iniciando experiências, o Canadá, a província de Ottawa, o debate está inscrito como um direito agora na constituição da cidade do México, argentinos, Guatel pessoas da Guatemala, de, de toda a parte, e o Brasil como o primeiro país do mundo que aprovou uma Renda Básica de Cidadania para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, importantíssimo que a Fundação Perseu Abramo criou o grupo de trabalho que vai estudar essas etapas, tudo isso para responder que o, quando houver o direito universal, e incondicional e anenável de todos participarmos da riqueza da nação, através de uma renda suficiente para atender às necessidades vitais, isto vai ser igual para todos, não haverá qualquer possibilidade de um prefeito, de seus vereadores e tal, de falar esse aqui vai ganhar, esse não vai ganhar, é igual para todos. E daí, com todas as vantagens de você não ter mais qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha, elimina-se qualquer estigma ou sentimento de vergonha, é um direito universal com mais vantagens que eu vou falar daqui a pouco. Obrigada. Obrigada. <risos> É, Fátima, aproveitando aqui o, o exemplo, a explicação do, do Eduardo Suplicy, você, que foi beneficiária, fala aqui para o nosso público como que é essa experiência de você ser atendida por um programa e a mudança que isso gera na vida das pessoas. Bom, é, eu venho de um município pequeno, né, de 27 mil habitantes, né, chamado Redenção, no estado do Ceará. É um município onde mais da metade da população é beneficiária do programa e a maior parte da renda que movimenta a economia da cidade vem do programa Bolsa Família. É. A minha experiência enquanto beneficiária, eu, eu lembro muito a questão da fome no sentido de que quando eu era criança... A mortalidade infantil no Nordeste era uma coisa impressionante. Eu falo isso pela minha própria experiência na minha cidade. Então, na comunidade onde eu moro, a gente tinha um cemitério de, de enterrar crianças. E sempre, muito recorrente, crianças que morriam antes de completar cinco anos. Enfim, essa é uma realidade que não existe mais no Nordeste, pelo menos não na minha cidade. É. Uma outra questão é que você vê, hoje em dia, quase todo mundo tem acesso à água, tem acesso à luz, tem acesso à alimentação, tem acesso à educação, à é, atenção básica de saúde, porque aí entra a questão do Bolsa Família, porque não é só o programa em si. Ele está articulado com uma série de políticas públicas e, querendo ou não, as condicionalidades que eu acredito que a gente vai debater daqui a pouco... Existem muitas controvérsias em torno dela, mas também existe a questão de que para você exigir que determinada condicionalidade seja cumprida, você tem que garantir esse acesso. E isso está sendo feito, é, por exemplo, na minha cidade, o acompanhamento escolar e a atenção básica é mais de 90% dos beneficiários. Então, isso é muito efetivo. É, como experiência pessoal, o programa Bolsa Família, ele dá uma coisa que a população pobre no Brasil nunca teve, que é a questão de você ter uma segurança que é o mínimo. Porque, por exemplo, quando você vive na extrema pobreza, quando você vive na informalidade, sem uma renda fixa, desempregado, você não tem o mínimo de segurança de que você vai comer no outro dia. E com o Bolsa Família, essa insegurança, ela acaba, porque você sabe que naquele determinado período do mês você vai ter aquela renda e isso te dá crédito para comprar, seja num supermercado da esquina, seja depois comprar um qualquer eletrodoméstico parcelado, isso te dá crédito, da segurança, isso te insere na sociedade que a gente vive de consumo, mas também te insere como uma pessoa que pode escolher aquilo que você precisa, pode ir no supermercado e comprar o que você quer, o que a sua família precisa. Nesse sentido. É, é, Viviane, é, passado esse período do golpe, dos retrocessos e das perdas todas que a sociedade brasileira vem vivendo. Né? Se a gente fosse refazer a nossa pesquisa na, na, nas periferias, você acha que a, a população de lá iria ver com outros olhos as políticas sociais que, que tínhamos né? e que hoje estão deixando de existir? Eu acho que a, a pesquisa tocou num ponto fundamental, que é a ideia da construção do imaginário social né, sobre política, né, na consciência política das periferias. E eu acho que o programa é, Bolsa Família, né, ele, de algum modo, assim como um outro conjunto de políticas dos, dos governos Lula e Dilma, né, toca numa ideia fundamental, que é que tipo de Brasil existe nas distintas classes, como é que esse Brasil é interpretado. Né? É, eu gosto muito de, do exemplo da Carolina Maria de Jesus, que lançou o livro dela, né, que é um atestado importante, sobre um outro Brasil com fome, né, que foi dos anos 60, que foi pré o outro golpe né, que a gente viveu, né, pré-64. E, naquele momento, né, a disputa do, do, do imaginário... No, do Brasil, né, daquele Brasil. Eu acho que é muito bem interpretado numa foto, né, que tem a Carolina Maria Jesus com a Clarice Lispector, né. A Carolina entra numa sala, vai num lançamento de livro com a Carolina, com a Clarice. E até hoje essa foto gera interpretações muito racistas e que contém muito ódio. Né? Inclusive, teve um mês recente de um tal de Benjamin Moser, né, que falou que a Carolina parecia a empregada da Clarice, que foi trazida para o quarto. Né? Então, o que a gente tem é imaginários de Brasil né, que é, deixa, né, debaixo da capa do Brasil mestiço e cordial né, um conjunto de violências. É, escapar um conjunto de violências que estrutura a nossa realidade é, cotidiana e aí eu acho que é entender isso né de que modo a população negra pobre é, é reiteradamente violentada né é, violentada no sentido de não ter acesso à comida, violentada no ter no sentido de não ter condições de construir né, consciência política que a faça ter autonomia política e econômica e moral, né? E enfim, para tentar resumir, talvez eu possa retomar esse, esse argumento depois. É, a questão de as periferias, né? É, Disputar o imaginário político dessas periferias é de fundamental importância e eu acho que foi um pouco a proposta da, da, da, da pesquisa, né? A ideia de pensar do não lugar, né? Quando é um lugar da invisibilidade, da violência, né? A possibilidade mínima de ser e de existir, né? E enfim, infelizmente, né, tem que se defrontar com impasses históricos, né? Toda vez que a população negra pobre brasileira vive algum processo de ascensão, né, sempre tem uma crise, sempre tem um golpe, né? E essa relação delicada então com a esperança política, né, que a população negra pobre brasileira vive experienciando. Obrigada. Aldaísa, é, você falou aí, começou, citou, né, a questão ambiental aqui. Nós nós temos várias colocações já na plataforma é, nesse aspecto que não só na questão ambiental como também da agricultura familiar certo né? agora veja que é, quando na verdade a Viviane está nos trazendo essa pesquisa inclusive é, dentro de um contexto de periferia o que é na verdade já alguma coisa até que traduz um enclave que a gente tem que romper este meio ambiente, ele é um meio ambiente que não tem condições, este, para viver no urbano. Digamos que nós estamos falando do urbano. Ele não tem a creche, ele não tem a infraestrutura de mobilidade. Então, é, eu acho que quando é, nós estamos é, discutindo essa questão da, da, do apoio em renda, ela é um dos aspectos que tem que ser somado a um conjunto de serviços e atenções acho que isso que já foi dito que, e teu exemplo foi maravilhoso quer dizer, nesta pequena cidade de 27 mil habitantes você foi colocando todos os acessos possíveis que muitos destes locais que você citou, certamente não tem esses acessos, e nós estamos hoje diante, neste urbano e na metrópole uma outra situação, a população em situação de rua, que é massiva aqui em São Paulo, e que resposta tem? Ela tem a sola do pé não tem nada além, quer dizer, é uma indignidade profunda, profunda isso, e é tratada de uma maneira, com jato d'água, com cacetete, quer dizer... Então, é, quando a gente vem né, para as formas de trato do meio ambiente, é, vejo que quem tem o melhor café do Brasil é uma família de agricultores da Serra do Caparaó, do Espírito Santo, que tem anos e anos de produção, tem uma vida simplíssima e que isso está se expandindo inclusive para exportação. Então, é, nós temos seguramente todo um conjunto que é, precisa deste apoio mesmo para a produção também no meio rural. Né? E até mesmo acesso à internet, acesso à mobilidade, acesso à educação. Então, é, é mais complexo é? Eu acho que eu estou só tirando da periferia para dizer que, para a gente não ter o estigma e mostrar um conjunto de necessidades que precisa existir. Daí é muito importante a presença dos municípios. As condições de vida cotidiana são os municípios que têm que garantir. Por isso, o pacto federativo, a transferência de recursos é fundamental. E esse governo está rompendo isso. Então, nós tivemos governos que garantiram mais condições aos municípios. E acho que isso é um dos pontos, realmente, para crescer aqui. Obrigada. É, e você, Suplicy, vários de nós aqui, hoje, e dos que estão nos ouvindo, é, cresceu vendo você lutar pela renda mínima. Por que é que a gente não alcançou esse seu grande sonho? Bem, nós podemos dizer que... o programa Bolsa Família é um estágio na direção da Renda Básica de Cidadania. Quero dizer que em 91, quando eu apresentei o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, desse debate surgiu a ideia de se começar garantindo uma renda para as famílias carentes desde que as suas crianças estivessem indo à escola. Disso aí surgiram as experiências municipais dos programas do Distrito Federal de Campinas, se espalhou. Daí, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, veio o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, no início do programa Fome Zero do Lula, até que, em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses programas no que é o Bolsa Família hoje, ao mesmo tempo em que eu, mais e mais interagindo com os filósofos e economistas que acreditavam que melhor ainda seria a renda básica incondicional, assim, ah, compreendi e apresentei. E uma das influências maiores que eu tive na minha formação, acho que eu tinha 19 para 20 anos, é, sabe qual foi? Exatamente a Carolina Maria de Jesus, eu fui no lançamento do livro dela está escrito aliás no li, num dos livros dela ela descreve o dia em que eu a convidei para almoçar na minha residência e com meus pais tinha uma visita de cerimônia um embaixador e ela sentou-se e conversávamos muito, me então, tornei amigo dela mas o quarto de despejo e os outros livros dela contribuíram para a formação que eu tenho da necessidade de se garantir a toda e qualquer pessoa a renda básica de cidadania. E vai acontecer em breve no Brasil. Obrigada, Suplicy. A gente vai agora ler para vocês uma mensagem da Natasha Valente. A Natasha Valente, Eduardo Suplicy, é, faz aqui uma longa colocação, e, mas ao fim e ao cabo, o que ela quer é... Que a gente comente a diferença entre a renda mínima e o Bolsa Família. Querida Natasha, importante é considerar que, sim, será igual para todos um direito inalienável, que vai facilitar muito a toda e qualquer pessoa, em qualquer região do Brasil, ter o direito à renda básica de cidadania, na medida do possível, com o progresso do país suficiente para atender as necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Que vantagens há? Você diz, ah, mas não tem que dar só para os que têm menos? É que os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos vamos receber. Daí a grande vantagem. Olha, lá em Genebra, em março último, a presidenta Dilma foi perguntada, será que a senhora cometeu algum erro? E ela disse, sim. Eu acabei acreditando, estava acreditando, que ao conceder subsídios aos empresários, eles iriam realizar investimentos, proporcionar mais oportunidades de emprego, e, entretanto, acabaram utilizando aqueles subsídios para aumentarem os seus lucros e não realizaram os investimentos que realizariam mais em... oportunidades de emprego. Pois bem, e quanto foram os subsídios, neste ano, tem sido da ordem de 271 bilhões de reais. Se nós distribuíssemos 100 reais que fosse por mês, um pouco mais que os 85, hoje garantidos por pessoa a quem recebe o Bolsa Família, vezes 12 meses dá... Uh, 1.200 por ano, vezes 207 milhões, dá 248 bilhões de reais para todos os brasileiros receberem uma modesta renda para começar maior que o Bolsa Família, mas daí nós vamos ter enormes vantagens, sobretudo de prover dignidade e liberdade real para todos. Obrigada, Suplicy. Aldaísa, é, pode comentar também, Isê? Claro, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é que quando você tem uma renda, uma garantia de renda universal, você está fazendo uma outra mudança na sociedade, que o Van Parrage chama é, de uma sociedade que tem uma proteção por dividendos. Né? Eu acho que, de certa forma, o Suplicy colocou isso aqui, que é o seguinte. Uh, se o Bolsa Família transfere um, uma X quantia de dinheiro, isto não mexe necessariamente no bolso dos que mais têm. E nós somos uma sociedade de profunda desigualdade, onde os que mais têm, e os últimos estudos mostram isso, certo, eles recebem meia dúzia ou dez, se eu não me engano, eles estão recebendo o que 90% da população mais pobre recebe. 10% para 90% da população. Lembremos que o Bolsa Família, ele incorporou cerca de 45 milhões de pessoas. Então, vamos ver 10% e 45 milhões. Então, é, o que é preciso é nós caminharmos para uma redistribuição e não para uma continuação dessa desigualdade alarmante em que nós somos campeões mundiais. Então, é, muito bem, se a consciência dos mais ricos fica tranquila, porque cada um recebeu é, 150 reais, isso para ele, num segundo, não quer dizer nada. Não quer dizer não tem significado, porque ele não tem absolutamente a vida de ausência das pessoas. Então, quando eu comecei aqui dizendo que nós temos uma questão de dignidade de reconhecimento de todos os brasileiros, isso é fundamental. Então, se você supõe essa possibilidade de garantia, vai acabar com uma coisa que existe hoje. O Bolsa Família está em 80 e poucos reais, digamos, por criança. Quando nós vamos para o salário família, ele está em cerca de 35. Arthur, me ajuda, quer dizer, Ele está em cerca de 35 reais por filho de operário na folha de pagamento. Na isenção do imposto de renda, os que têm imposto de renda e são mais ricos, está em 180 reais. O Estado brasileiro paga por criança por mês e até 24 anos. Bolsa família vai até 17. O, o filho do, do emprego, do trabalhador, está com 14 anos do salário formal. Então, nós temos, e aí eu acho que é uma das coisas que estamos discutindo, que nós podemos e deveríamos começar com uma igualdade de trato de todas as crianças. Se o Estado brasileiro hoje paga muito mais para as crianças mais ricas do que as crianças das famílias mais pobres, primeira questão, e isso eu acho que é um Brasil que queremos, que todas as crianças tenham o mesmo valor, não tem por que aceitar que o Estado brasileiro Pague mais para uma criança abonada em dos cuidados de saúde e de educação privada e não dê essa garantia para todos. Eu acho que, me desculpe, né, a, a, a Natasha, né, mas eu acho que nós temos que pensar mais alto. Nós não podemos ter um país que se satisfaz na miséria e na pobreza. Nós temos que pensar na dignidade e na cidadania do brasileiro. Obrigada, Aldaísa. Bom, eu gostaria agora que, então, os nossos convidados convidadas dessem o seu alô final, que a gente vai encerrando esse primeiro diálogo, convidando vocês que estão nos assistindo a acessarem a plataforma Brasil Que O Povo Quer, participar com a gente, dar a sua opinião e ajudar na construção do nosso futuro Brasil. Vivian. É, considerando o tema né, da nossa conversa hoje, o Brasil que o povo quer, né, eu acho que é momento da gente considerar, né, reconsiderar quais são as análises, é, né, o acúmulo de análises que a gente tem sobre o que é ser Brasil, né, de todas as nossas heranças violentas, né, como disse o Gessé Souza, o que funda a sociedade brasileira e o que, de alguma maneira, marca né, o nosso imaginário é a questão da violência, da escravidão. Né, e... E sei que existe, né? e como ele analisa muito bem, processos históricos de resistência à possibilidade de uma ascensão mínima da população excluída. Né? Quando a gente está chegando lá perto, né? naquela esperança delicada, né? nessa relação dos povos mais marginalizados com o poder... Sempre ocorre, né, tragicamente no processo histórico, né, algum tipo de golpe, algum tipo de retrocesso, e nesse meio tempo, né, os setores e nesse interior os setores alto e médio da população brasileira se ajuntam, né, se macum, se, né, coligam de modo a afastar a população mais alijada das conquistas políticas históricas, né, e aprofundar esse abismo, né, de desigualdades, né. E eu falei da Carolina e da Clarice, né, acho que a Clarice fez uma coisa muito honesta, né, como classe média branca que ela era, né, em três contos dela sobre empregada doméstica, por trás da devoção nas trevas e a história da paixão segundo o G.H. que é a ideia do ódio, né, do ódio que existe entre é, a classe superior com relação às classes mais baixas, né, e ela teve a coragem de anunciar isso do ódio que ela tinha com relação à empregada doméstica dela, né. A gente está vendo um caldo cultural, né, muito perigoso nesse sentido. Olha que a Clarice estava falando isso nos anos 70, né, de a assunção de muitos discursos de ódio, e como é que esses discursos de ódio, perigosamente, têm conseguido encontrar assento no imaginário também das periferias. Né? Como é que a gente faz para superar esse tipo de discussão né, e trazer mais qualidade ao debate é, político, né, considerando que ano que vem é ano de eleição, né? e como é que a gente, de alguma maneira, disputa esse imaginário da população periférica, né, de modo que... É, faça, contraponto, né, as hegemonias né, midiáticas, né, a exorgia, né, judiciária que tem sido feita no Brasil, né, é, uma ideia de fetichismo econômico, de combate à corrupção, o que se quer, na verdade, é continuar colocando as populações pretas, pobres, e periférica em lugares subalternizados. Né? E aí é, eu gostaria de finalizar minha, minha participação com uma, uma história que uma vez eu vi da, da Virginia Woolf, dizendo assim... E, trazendo isso para o debate do Bolsa Família, né? da importância do Bolsa Família, sobretudo na vida das mulheres brasileiras. Ela dizia assim, é, toda mulher, mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente a frase, toda mulher deveria ter é, uma autonomia financeira e um teto seu para poder escrever outras ficções, ou, é, para escrever novas ficções. Isso está no livro por um novo teto e eu acho assim, que novas ficções, as mulheres negras e brasileiras começaram a escrever a partir do momento em que tiveram acesso a um pouco mais de é, distribuição de renda, né, de recursos. Né? E eu acho que a Carolina Maria de Jesus, para nós, é um exemplo icônico né, de como que, a partir né, da noção de... É, autonomia, né, de conhecimento da sua condição de sujeito, é possível deslocar para outros lugares, né, e sair, negar essa condição de subalternidade, né. E eu acho que a história da Fátima também fala muito nesse sentido, né. A partir do momento que existe um possível acesso, a capacidade de deslanchar é enorme, né. Hoje mais beneficiária faz mestrado na USP e eu acho que a classe média e alta tem muito medo disso, né. Mas eu acho que um trabalho de base importante, né, é, no, próximo ano, no próximo ano, sobretudo, né, ano eleitoral, para a gente disputar esse imaginário né, e tentar reverter essa onda violenta conservadora de um Brasil de ódio que não quer ver as populações pretas, pobres e periféricas, sobretudo né, as mulheres negras, que é a face mais beneficiária do programa, avançando em outros lugares de cidadania possível. Obrigada, Viviane. Fátima, Fátima é quase doutoranda agora, né? Então, é, eu quero seguir muito a tua fala, da professora, enfim. É, eu acho que em algum momento no Brasil nós chegamos a acreditar que estava acontecendo um consenso entre classes e que tudo que estava acontecendo no Brasil, de certa forma, estava sendo aceito. E eu acho que, como 64 foi, esse é um novo momento em que a gente tem que refletir. Porque, por exemplo, em 64 a gente estava no momento de um consenso pelo desenvolvimentismo, em que nós acreditávamos que, que todos estavam com um, um interesse comum com um projeto de país. E isso tudo desembocou no golpe de 64 e todos os retrocessos que todos nós já conhecemos. No meu caso, viven vivenciando esse novo golpe... É, agora, eu percebo cada vez mais que, de fato, a nossa elite ela tem uma mentalidade senhorial escravocrata... Ela odeia o pobre e o negro, o indígena. Ela não vai aceitar qualquer tipo de democratização social no Brasil. E tudo que ela puder fazer para manter privilégios e manter as pessoas no, no nível mais baixo, elas vão fazer. E aí eu acho que entra o que você falou, que é a questão da gente tem que disputar esses imaginários. Porque se a elite sabe muito bem o que ela está fazendo, e ela sabe o que ela está fazendo, nós também temos que nos preparar para defender os nossos direitos conquistados, porque senão a cada momento a gente vai voltar e retroceder tudo. E é muito difícil, para quem está conquistando o mínimo, é muito difícil, porque quando você retrocede, você o quê? Para de, você começou a comer e para de comer. Então, isso a gente não pode aceitar. E o Florestan Fernandes, eu acho que é um autor que pode nos ensinar muito da nossa elite brasileira. E ele fala que, diante de qualquer processo de democratização social, chegará um momento em que a elite vai barrar, porque ela tem uma, a nossa elite tem um apego, a elite latino-americana no geral, tem um apego que chega a ser sociopático à mudança. Ela se apega ao passado de modo a manter exatamente tudo como é, só para manter os privilégios. Então, ela tende a recusar qualquer processo de democratização. E quando a gente fala de Bolsa Família, a gente está falando de um programa mínimo. E o Lula falou, eu não entendo por que o programa Bolsa Família incomoda tanto, se as pessoas jogam tanta comida na rua. Mas incomoda exatamente porque a nossa elite ela tem essa mentalidade, que ela quer ficar lá na, no, no, na, na USP e ela não aceita compartilhar esse espaço com ninguém. Então, é nas mínimas coisas que nós... É, que, que nós vivenciamos esse processo de mudança que a elite não aceita e nós temos que nos preparar para defender nossas conquistas. Então, a gente começou a ocupar a USP e da USP a gente não vai sair, a gente vai continuar ocupando os espaços e vamos ter... E acho que a nossa presença é muito política. Eu não preciso falar nada na USP, quando as pessoas sabem de onde eu venho, a minha classe social, em si própria é uma presença política, mas eu não deixo de falar, eu tenho que falar e tenho que defender o meu lugar. É, e nessa relação né que você tá falando de ódio já você também de Souza fala né que o ódio ao pobre brasileiro é o que tem motivado né a atual crise política né mas eu queria só nesse processo de disputar o imaginário né das periferias tem uma coisa que talvez eu faria uma crítica né né é que o MDS né a partir do, do SAGE, construiu um conjunto enorme né, e muito importante de avaliação sobre o programa Bolsa Família, e é um conjunto de dados importantíssimos que tem sido muito pouco utilizado, né, é, de modo que, se a gente for elencar nas redes sociais, no senso comum, existe tanta bobagem dita né, sobre os beneficiários. Isso aí que eu queria dizer, que eu acho que nós não podemos é, deixar de ter, junto a todas as políticas sociais, este é um programa cultural no sentido de disputar realmente o lugar de cidadania de cada um. É, então, é, eu acho que isso não pode ser uma tarefa individual. Quer dizer, então você diz, eu estou eu marco a minha posição. Perfeito. Mas o trato da ralé, como o Gessé de Souza diz, ele precisa ser combatido continuamente. E não pode ser somente uma luta individual daquele que tem o acesso a um programa social. Então, eu acho que esse é um buraco, ainda o Negri, nos jornais de domingo, agora eu não estou localizando a, a reportagem, quer dizer, em que jornal foi, mas ele diz que ele acha que um dos buracos que nós tivemos nesta afirmação foi essa ausência cultural de afirmação de valores mais igualitários. Então, eu acho que essa disputa cultural, ela precisa ser feita. Porque há esse preconceito que você é, nos coloca extremamente arraigado. Então, avançar do ponto de vista da desigualdade é mais do que um programa de renda. Ou é um programa que tem a renda redistributiva e todos estes acessos e uma disputa vocês estão dizendo do imaginário político, social, do imaginário de classe, do imaginário do preconceito. Nós não podemos nos furtar isso. Né? Eu acho que essa, essa é uma das questões que nós temos que ter muito, muito forte. Né? Então, eu também queria agradecer. Fiquei extremamente feliz e esperançosa com a fala de vocês duas. É muito bom a gente ver um jovem já com posições já tão demarcadas, né? uma de Minas, uma do Ceará, e que nos mostram que este grande Brasil tem realmente, digamos, uma força de luta por todo lado. Muito obrigada. Obrigada, Aldaísa. É, Eduardo Suplicy, então, agora com você, o nosso encerramento. Poucas vezes me senti tão bem bendito entre as mulheres, porque eu aprendi tanto com vocês quatro, Puxa vida, nós homens precisamos aprender muito mais. E o que vocês estavam me dizendo, inclusive do ponto de vista da mulher negra, pobre, tudo me fez lembrar o que outro dia relatou o Dr. Drauzio Varela é, numa, num diálogo com ele, dele com as mulheres na Penitenciária Feminina de São Paulo. Eram milhares de mulheres e ele falando. E daí... Eu, uma delas começou a dizer, puxa, a gente vem aqui, está detida porque é, viemos, por exemplo, com alguma um pouquinho de droga, até na vagina, ou o que fosse, e daí vem a, o, o, a desembargadora, vai lá na porta da, da penitenciária no Rio de Janeiro e fala lá, e tudo bem, já levou o filho dela para a clínica, sem precisar estar presa, e nós aqui, então... E eu fiquei pensando sobre isso. Olha, muitas mulheres e mesmo aqueles homens que, às vezes, por falta de alternativa para dar de comer em casa, resolvem se tornarem um, um, um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MC, o dia que houver para aquela moça, para este rapaz, uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais e de cada pessoa na sua família, essa pessoa vai ganhar o poder de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, seja de eu vender o meu corpo, seja eu, de eu estar me tornando aqui um instrumento da quadrilha de narcotraficantes, porque agora... Graças à renda básica, para mim e cada um na minha família, eu vou poder aguardar um tempo, talvez fazer um curso aqui numa instituição perto da minha cidade, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação, é neste sentido, pois que a renda básica elevará o grau de dignidade e liberdade para cada um, não é, querida Fernanda? Você merece um beijo. Obrigada. É, gente, a TVFPA iniciou hoje esse primeiro diálogo é, para incentivar, amplificar, levar o debate a mais pessoas sobre o Brasil que o povo quer. E o Brasil que o povo quer vai ser aquele Brasil que você ajudar a gente a construir. Então, até o próximo debate. Acompanhe a nossa programação. Conseguimos ampliar bastante é, essa conversa sobre a fome, a miséria e os caminhos que a gente vai construir daqui em diante para fazer do Brasil um país melhor para todos e todas. Obrigada.